Já de volta agora para te contar que trabalhadores da Avibraz fecharam um trecho da rodovia dos Tamoios, em São José dos Campos, para protestar contra atrasos salariais e a estatização da fábrica. O protesto começou por volta das nove e meia da manhã e durou uma hora. Os manifestantes caminharam dois quilômetros até a porta da fábrica, em Jacareí. Segundo o sindicato da categoria, os funcionários da fábrica estão de greve desde o dia nove de setembro do ano passado. Amanhã será realizada uma Assembleia Geral de Credores da Vibras, quando a empresa deve apresentar um plano de pagamento de dívidas. Essa vai ser a terceira Assembleia desde que a empresa iniciou o processo de recuperação judicial. A Vibraz informou que assim que houver a entrada de recursos em caixa, a prioridade vai ser o pagamento dos salários atrasados dos colaboradores. A empresa também disse que está fazendo várias ações para garantir a recuperação e permanece confiante na retomada dos negócios em breve.